um esporte também que me encanta é. pela... Eu acho que é um dos esportes assim que... Caralho, que eu falo? Meu Deus. O um dia que caiu a ficha e um cara me fez cair essa ficha, né? É o tênis. Tênis é ninja demais. Meu Vou irmão. começar a jogar agora. Cara, você pega dois caras, tipo, foda no tênis, numa final. Cara, ganha quem entra na mente do outro, cara ganha O jogo ganha. é mental é, é, Porque os joga. movimentos, a performance O cara tá ali não. Cara, é um jogo Se o maluco entra na mente do outro Por exemplo, o cara tá pra ganhar, uh. pra fechar o jogo Tem muito isso Aí o cara, ele quebra o serviço e o cara não faz o match point Mano, o maluco entrou na mente do outro é. Desestrutura. Impressionante O jogo é mental Cara, é quem entra na mente do outro então, Aí oh. eu, depois que eu caiu essa ficha, mano E eu falei, caralho Cara, o esporte, filha da... mas cara, é, eu fico é, só olhando a reação dos malucos é na demais, mente. Mas é demais. É o cara é, é. jogou a raquete no chão e falou... Ih, perdeu, perdeu. É, é, é. demais, mas, assim, mas é. isso, oh, oh, carioca, você põe pra todos os esportes, cara. Sim. O jogo é mental, por isso ele é tão crucial na educação da galera toda. Ele é mental. A gente foi fazer um campeonato agora de futebol da Supercopa Desimpedidos, e eu hum. ganhei o um campeonato dos caras xingando todo mundo do começo ao fim <risos> sem parar. E levantei o um caneco. Aí sim, <risos> Aí sim, porque porra. o jogo é mental. Então, é, ó, lembra é. todo o assunto que a gente conversou? Olha como tá tudo linkado. Tá, Ele tudo é, é mental. Ele é mental. Porque de tanto... Ó, lembra que eu falei que o mal não descansa? De tanto ficar... Uhum. Uma hora você vai baixar a guarda. Uma hora vai entrar. Vai, vai. Uma hora vai entrar. Por isso você tem que estar sempre preparado e focado na missão. Uma hora vai entrar. Uma hora quando pegou, entrou. Pegou, agora entrou. Agora ele já tá na discussão comigo esqueceu de jogar bola. É. Se eu tô sem limites. <risos> e ele tá lá. Então lembra das palavras? Você é. deixou as palavras te afetarem é. tudo e esqueceu. É só rir. É. É.